Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Nina da Eu sou cientista da computação, formando aí pela PUC do Rio de Janeiro e com foco em pensamento computacional. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos ao painel Implicações da Inteligência Artificial e como mitigar vieses com ferramentas open source. Essa atividade é parte da programação de quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais. O Coda BR evento organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil e desenvolvido em parceria com a Google News Initiative. A atividade de hoje terá a participação da Gabriela de Queiroz. A Gabriela é gerente sênior de Engenharia e Ciência de Dados da IBM, Califórnia, onde gerencia e lidera uma equipe de desenvolvedores que trabalham em projetos de código aberto de inteligência artificial. Ela trabalha para demo democratizar e a Inteligência Artificial, criando ferramentas e lançando novos projetos de código aberto. A Gabriela trabalhou em várias startups, onde montou equipes, desenvolveu modelos estatístico e empregou uma variedade de, variedade de técnicas para obter insights e conduzir decisões centradas em dados. Ela é fundadora também do AI Inclusive, uma organização que ajuda a aumentar a representação e a participação de minorias na Inteligência Artificial. E também é fundadora do R uma, uma organização mundial para promover a diversidade na comunidade R, com mais de 180 capítulos em mais de 50 países. Bom, galera, agora nós vamos assistir juntos aqui um vídeo da intervenção inicial da Gabriela. <SILENCIO> Olá, meu nome é Gabriela de Queiroz e eu trabalho na IBM aqui da Califórnia como gerente de Machine Learning. Hoje eu vou falar sobre as implicações da inteligência artificial e como mitigar vieses com ferramentas open source. Os slides eles vão estar disponíveis depois, se vocês quiserem acessar nessa, nesse website que está aqui embaixo. E tem algumas outras informações, se vocês quiserem também, nesses outros links abaixo do meu nome. É, deixa primeiro de tudo eu intro, né, falar quem eu sou, de onde eu estou vindo, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. É, além de eu ser gerente da IBM, eu sou também fundadora de dois projetos que são focados em diversidade e inclusão. O primeiro é o Our Ladies e o segundo é AI Inclusive. O Our Ladies ele começou lá em 2012, eu fundei ele em 2012, e a ideia era trazer mais diversidade para a comunidade do R. O R... É uma linguagem de programação é, bem parecida com Python e essa linguagem, esse programa, ele foi criado em vários anos atrás, foi criado por estatísticos, então inicialmente era uma linguagem utilizada por estatísticos, por pesquisadores, mas que hoje em dia a comunidade toda de, de ciência de dados, os analistas de dados, os jornalistas, eles utilizam bastante o R. Então a ideia dessa comunidade, dessa organização, era justamente trazer mais diversidade, mais inclusão para essa comunidade, dessa linguagem de então tudo começou lá em 2012, em São Francisco, quando eu saí do Rio e vim para São Francisco. E hoje em dia a gente está em todos os lugares do mundo, praticamente, são mais de 50 países e mais de 190 cidades, com mais de 70 mil membros. E um dos focos que eu sempre tive e continuo tendo, né, é focar em lugares onde é, não não a gente não tem tantos recursos como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, países como, é, regiões como a América Latina, na África, alguns países da Ásia, é, sempre foram focos, né, da, da, dessa expansão então é, e na América Latina a gente já está mais em 50 em 50 países e em 50 cidades né é, quero dizer a gente está porque a gente é baseado em cidades e a gente tem vários capítulos vários grupos espalhados pelo Brasil inteiro Ano passado, eu, com essa ideia, pensando, né, do trabalho da, da inteligência artificial e vendo muita notícia sobre é, discriminação e todas as implicações que esses algoritmos de inteligência artificial estavam causando na vida das pessoas, eu senti um inquietamento de que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer algo para poder não só mudar isso, né, essas, essas implicações, esses problemas, mas trazer a comunidade, trazer a, a, o, um, o grupo, a população, População para pensar mais para saber o que estão dos problemas que estão acontecendo, porque às vezes a gente pensa né, que a inteligência artificial é aquela coisa futurística em que não está perto da sua vida, mas na verdade ela está em todos os lugares, né? Então eu criei essa organização chamada AI Inclusive em que a nossa missão ela é aumentar a representatividade e a participação de minorias em inteligência artificial. Então, num primeiro momento, a gente foca mais em minorias de gênero. Então, como eu falei, o primeiro passo é a gente trazer esse, esse entendimento das implicações, né, do que a inteligência artificial é, quais são as implicações que esses algoritmos estão tendo nas nossas vidas. E aí, um segundo momento é empoderar a, a essa comunidade, essa minoria, minoria de gênero, no primeiro momento, para entrar nesse campo, porque a gente sabe que é um campo que não é diverso é, nem um pouco, é completamente dominado por homens, homens brancos. Então, se você quiser saber mais o que o AI Inclusive é, o que, o que a gente está fazendo na organização, tem vários links, tem o site tem o YouTube, Instagram, e se por acaso alguém tiver interesse é, de criar um capítulo, é só entrar em contato com a gente. Mas tem muita coisa legal acontecendo, muito mais para acontecer, mas mas é isso. E a Inclusive, é a segunda organização que é, eu estou trabalhando e, e jogando, botando para frente, né, incluindo todo mundo e indo nessa jornada junto. A mensagem final é que a gente quer criar um lugar onde seja inclusivo para todos para todos nós. E deixa eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho que eu faço na IBM, um pouquinho da organização, em que em que eu estou é, em que eu trabalho nessa né? organização que são mais ou menos 30, 40 pessoas, em que o nosso objetivo é construir ferramentas que façam com que a inteligência artificial ela seja acessível e que ela seja disponível para todo mundo. Não importa qual seja o seu background, não importa se você sabe o que é deep learning, se você sabe o que é inteligência artificial, ou se você só quer realmente entender um pouquinho mais e utilizar essas ferramentas. Então, a gente, nosso objetivo é exatamente esse. Então a gente não só contribui para projetos né, de open source, que são projetos é, de código aberto, software livre, mas a gente também advoca sobre essas tecnologias de open source. Então, tudo que a gente faz ali dentro daquela organização é realmente voltado para a comunidade, seja cri criando ferramentas ou seja contribuindo para ferramentas que já estão disponíveis. Então, é, exemplos de, de projetos que a gente contribui, a gente tem... Pandas, né, que é uma, um pacote para Python. Você tem scikit Learning, que também é um outro pacote, mas mais voltado a Machine Learning. É, tem Jupyter, que, é, que são aqueles notebooks quando você está rodando seu código, como se fosse um Word doc, né, um documento, mas ao invés de ter só palavras, você tem palavras e código, e você pode rodar o seu código ali dentro. A gente contribui também bastante para bibliotecas de Deep Learning, como o TensorFlow, PyTorch, é, outros projetos do Apache, uh, da Apache Foundation, como Apache Spark, Apache Arrow, e a gente tem outros projetos que a gente cria e que a gente. É Dá para a comunidade, para a comunidade utilizar e também para contribuir de volta. Então, a gente contribui é, para toda a pipeline da, da, da área de ciências de dados, desde tipos de dados, dados que você precisa. A gente tem um projeto em que é um repositório é, de dados, até a parte de você é, deploy os seus, modos, os seus modelos. Mas não tem como eu, começar, eu falar, né, começar essa palestra, sem explicar o que é inteligência artificial. Então, primeiro de tudo, a gente tem que fazer essa pergunta: o que é inteligência artificial? Será que é aquela coisa futurística lá dos filmes de ficção científica? Ou será que realmente é uma coisa que está aqui já ao nosso redor? Então, o que é inteligência artificial? É, existem várias definições sobre o que significa inteligência artificial, mas essa que eu tenho aqui no meu slide é uma que eu gosto bastante e que faz sentido para mim. É, que a inteligência artificial ela é qualquer coisa que permite os computadores se comportarem como humanos. Então, ele é um ramo da ciência da computação em que ele se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, de perceber, de tomar decisões e resolver problemas, enfim a capacidade de ser inteligente, então não é, não é por, por outras coisas, né? por causa do nome, realmente a inteligência artificial é uma, uma inteligência fabricada. Né? E aí tem muito, muita confusão em relação a outros termos que são utilizados, como é, machine learning e deep learning, que às vezes a gente usa esses termos é, querendo dizer a mesma coisa, eles são bem parecidos, um é quase que um, um subgrupo do outro, então a inteligência artificial é como se fosse o grupo maior, e aí você tem o machine learning, que ele é um subset, ele é um subgrupo da inteligência artificial, e aí você tem o deep, deep learning, que é um sub, subgrupo da machine learning. Não precisa saber exatamente o que significa essas, essas, essas terminologias, é bom saber, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte da inteligência artificial né, mais é, por cima, digamos assim. E aí, onde é que a gente pode encontrar essa inteligência artificial? Né? Quais são alguns exemplos de onde a gente encontra a inteligência artificial no nosso dia a dia? Então, a inteligência artificial, essa tecnologia, ela está em todos os lugares. Ela tem diferentes formas, tamanhos e funcionalidade. E o objetivo principal delas é facilitar a nossa vida e tornar alguma das tarefas mais convenientes. Então, a gente tem, por exemplo, o telefone, né? O telefone, a gente, o que a gente faz com ele? A gente se conecta com pessoas, a gente usa e-mails, a gente faz transações bancárias, a gente faz compras, a gente assiste vídeos, a gente até faz chamada de voz e vídeo, né? e aí você tem os assistentes de voz também, você tem as campainhas com vídeo, que hoje em dia você não precisa mais estar em casa, por exemplo, para atender a campainha. Você toca a camp Alguém toca a campainha, você atende no seu celular, você responde, ou se você estiver em casa e não está afim de ser incomodado, você nem responde, já vê quem é, nem atende. É... Você tem também os relógios inteligentes, em que você faz várias atividades é, usando o seu relógio, um dos meus favoritos, que são os robôs que aspiram à nossa casa, que, que facilitam bastante, né, você tem vários, hoje em dia, várias marcas desses tipos de aspiradores, e você tem os supermercados, né, que, que não tem mais caixa, não tem mais troca de dinheiro, como um supermercado que você que tem da Amazon, que você entra, você só precisa do seu celular, e tem uma conta já, né, da Amazon, você entra, faz a sua compra e sai, e tudo depois entra diretamente na sua conta, não tem que passar por ninguém, é, tem vários, várias câmeras te vigiando, mas enfim, são Alguns, alguns exemplos né, dessa tecnologia em que utiliza inteligência artificial. Outros exemplos são chatbots, chatbots, os sistemas de busca, por exemplo, do Google, você tem o preenchimento automático do Gmail, que, aliás, é uma das coisas que eu mais adoro, que parece que ele descobre exatamente o que eu quero dizer, especialmente quando você está escrevendo em outras línguas onde você não tem tanto domínio, assim até no próprio português facilita bastante né, a nossa vida. Aí você tem as recomendações do Netflix, você tem as empresas de ride-sharing, você tem as compras online, enfim, são vários exemplos de produtos e funcionalidades da inteligência artificial. Mas apesar de todas essas tecnologias, elas facilitarem a nossa vida, um fato que a gente precisa enxergar e saber e sempre ter em mente é que a tecnologia, ela não é neutra, ela nunca é neutra. A tecnologia, ela é ambígua, ela é racista, ela é discriminatória, ela é enviesada e ela não é justa. E tem uma frase de um artigo em que resume bem isso, que fala que não existe tecnologia neutra, não existe ferramenta de tecnologia que seja apenas uma ferramenta. Os aplicativos que usamos, geralmente, eles não são neutros. Eles têm preconceitos embutidos, eles têm incentivos que nos fazem tomar certas certas ações. Então a tecnologia, ela é fundamentalmente moldada pelas desigualdades raciais, étnicas, de gêneros e outras desigualdades prevalentes na nossa sociedade. E normalmente essa tecnologia ela piora essas desigualdades. Então, ela está resultando em discriminação e tratamento desigual em todas as áreas da vida, desde a educação, o emprego, até a saúde e a justiça criminal. Vamos ver alguns exemplos recentes desse ano, onde a tecnologia ela resulta em discriminação, em tratamento desigual e violação de privacidade. Teve um caso que aconteceu em março desse ano, em que um estudo ele publicou que o reconhecimento de voz de várias empresas eles entendem pior o que os negros dizem. Os sistemas eles se equivocaram na identificação de palavras, em cerca de 9, 19% das vezes, em pessoas brancas. Já com as negras, ele, o erro ele subiu para 35%. Tem um pedacinho ali falando do, desse vídeo, nesse clipe né, de áudio de uma pessoa de 40 anos, uma pessoa negra, em que você vê ali claramente o que, que a pessoa falou e o que, que a máquina entendeu. Tem vários outros exemplos nesse artigo, mas esse foi um, um caso que aconteceu em março e não parou por aí. Em junho desse ano, a gente teve mais um exemplo de reconhecimento facial causando impacto negativo na vida das pessoas. Um inocente ele foi preso nos Estados Unidos erroneamente. Ele teve a foto da sua carteira de motorista comparado com um vídeo de vigilância de um roubo que foi reconhecido por um software de reconhecimento facial. E esse sistema, ele concluiu que essas duas pessoas eram a mesma pessoa, o que ocasionou a prisão desse homem. Um outro problema que aconteceu em setembro e que, provavelmente, muitos de vocês viram, foi o que aconteceu no Twitter. Um usuário ele prova que o algoritmo do Twitter, dessa rede social, ele é capaz de discriminar com base na cor da pele em fotografias. Então, esse usuário ele pegou duas fotos, uma com ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o senador do líder do Partido Republicano, do, no Senado, Mitch McConnell. Ele pegou duas fotos em que, a primeira, ele tinha o senador em cima, e o ex-presidente embaixo, e a outra imagem ele fez ao contrário, onde tinha Barack Obama em primeiro e o senador em segundo. E apesar dessas duas fotografias elas terem os políticos trocados, o algoritmo focou-se exclusivamente no senador, o senador, um homem branco. Um último caso que eu quero falar e que tem chocado a população aconteceu em outubro, aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. Em Buenos Aires, na Argentina, eles têm usado há mais de 10 anos uma base de dados conhecida como CONARC. E nessa base de dados, eles têm dezenas de milhares de entradas que têm nomes, aniversários, identidades nacionais de pessoas suspeitas de crime. Tem várias coisas erradas sobre o CONARC, sobre essa base de dados. Por exemplo, uma coisa errada é que esse arquivo, ele é uma planilha de texto simples que não tem proteção nenhuma, não tem senha, não tem nada, e que ela pode ser facilmente encontrada por meio de uma pesquisa no Google, por exemplo, e ela pode ser baixada por qualquer pessoa. A outra parte, o outro lado, é que muito dos alegados crimes, como pequenos furtos, por exemplo, eles não são tão graves, enquanto tem outros que não são nem especificados que tipo de crime são. Uma investigação em outubro pela Human Rights Watch, ela descobriu que não, pena, não apenas as crianças são regularmente adicionadas a esse banco de dados, ao CONARC, mas que o banco de dados também ele alimenta um sistema de reconhecimento facial ativo em Buenos Aires, que foi implantado pelo governo da cidade. E desde então, desde essa implantação, o sistema ele levou a várias prisões falsas. Tem várias outras cidades do redor, ao redor do mundo que, que usam esse tipo de câmera, esse tipo de reconhecimento facial, mas essa foi a primeira vez em que crianças estão sendo rastreadas. E aí a gente se pergunta, o que, que nós podemos fazer? Tem algumas perguntas que nós devemos fazer, que nós devemos pensar, mas eu coloquei aqui é, seis perguntas que eu acho que são essenciais. A primeira pergunta em que a gente tem que pensar é, será que a gente deve fazer isso? Será que a gente deve criar esse software? Será que a gente deve desenvolver esse algoritmo? Qual será a implicação desse algoritmo? Será que esse algoritmo, esse software, ele pode se transformar, ele pode ser contra minoridades, por exemplo? A segunda pergunta é, que tipo de viés existe nesses dados? Todos os tipos de dados, eles são de alguma maneira enviesados. Não existe dados que não é enviesado. Então, a gente deve pensar não no se os dados são enviesados, mas sim... Qual o tipo de viés que existe nesses dados? A terceira pergunta é, quais são as taxas de erro para diferentes subgrupos? Lembra lá daquele exemplo do reconhecimento do, do device para reconhecimento de voz, em que o negro tinha um, um, uma taxa de erro maior? Então, pense sobre essas taxas de erro para diferentes subgrupos, especialmente para populações que são minorias. A quarta, o quarto ponto, a quarta pergunta é, será que a gente pode tirar esse software de produção se eles estivessem comportando mal, se ele estiver prejudicando a vida das pessoas. Quinto ponto é, caso alguma pessoa ou pessoas sejam prejudicadas pelos resultados, a gente tem algum mecanismo de reparação e de suporte? Outra pergunta, o quão diversa é a equipe que construiu o software ou o algoritmo? Será que a equipe reflete a diversidade de opiniões, as experiências, e os diferentes tipos de pensamento, a gente sabe que ter um time diverso, representativo das pessoas que serão impactadas por essa tecnologia, ela é crucial. Porém, o que está acontecendo ainda é que, infelizmente, em relação à diversidade, a gente ainda está muito atrás. Alguns números que eu coloco aqui só para dar para uma ideia de onde a gente está atualmente, apesar desses números estarem um pouquinho ainda fora porque foram é, relatórios de 2018 e de 2019, mas ainda continua muito parecidos, os números são muito parecidos ainda. Teve um, um artigo, uma pesquisa feita em 2018, em que ela diz que 12% dos pesquisadores, dos líderes, né, os pesquisadores nessa área de machine learning, são mulheres, mas que apenas 22% dos, dos trabalhos, dos empregos em inteligência artificial são seguradas são são são as mulheres que estão segurando essas vagas. Apenas 22%. E se você for ainda para cargos que são mais sênior, esse número é muito pior. Um outro número, que é de 2019, diz que 15% dos pesquisadores do Facebook nessa área de Inteligência Artificial são mulheres. Já no Google, apenas 10% são mulheres. Então, como a gente sabe, a gente ainda tem um longo caminho para melhorar essa diversidade nessas áreas. E aí você se pergunta, o que, que a gente pode fazer enquanto isso? Claro, a gente pode se envolver em várias iniciativas para ajudar a melhorar a diversidade nessas áreas. Várias iniciativas como AI Inclusive, Black AI e outras iniciativas estão ajudando a mudar isso. Mas você, como um analista, como um tecnólogo, como alguém que está trabalhando com dados, o que, que você pode fazer? O que, que a gente pode fazer, por exemplo, para calcular e mitigar os vieses? Será que tem algo que a gente possa utilizar? Será que existem ferramentas? E a resposta é sim. Sim, existem várias ferramentas de open source que estão disponíveis hoje em dia. A gente tem, por exemplo, Fairlearn, que foi desenvolvida por um grupo na Microsoft. Você tem a AIF360, AI Fairness360, que foi criada pela IBM e esse ano foi doada para a fundação Linux, para a Linux Foundation. Você tem também uma outra ferramenta chamada What If Tool, que foi criada pela Google, e também Lyft, que foi desenvolvida por um grupo dentro do LinkedIn. Essas são algumas das ferramentas, mas tem muitas outras. Uma coisa para lembrar aqui, para saber, é que Fairlane, eaf 360 e a What-If Tool elas estão disponíveis em Python, enquanto o Lyft, infelizmente, só está disponível em escala por enquanto. Mas o um bônus disso tudo é que o eaf 360 esse pacote, que agora é da Fundação Linux, também está disponível em R, além do Python. Então, eu escolhi para falar um pouquinho sobre eaf 360 É essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Esse toolkit que a gente chama, essa biblioteca, ela tem métricas de código aberto que vão ajudar os, os cientistas de dados, os analistas, os jornalistas de dados a examinar e a mitigar a discriminação e o viés, tanto nos dados quanto em modelos de machine learning. Então, esse toolkit ele, ele inclui não só métricas de fairness para os dados e para os modelos, assim como as explicações, o que são essas métricas, né? e também inclui algoritmos para a gente mitigar esses viés, tanto nos dados quanto em modelos. Tem um site que, que eu estou botando disponível para vocês, em que quando você entra nesse site, você vai encontrar muito material, você vai encontrar não só... É uma demonstração, que é a que eu vou mostrar para vocês, onde você não precisa programar, você vai clicando, e você pode sempre clicar na, no ponto de interrogação para entender um pouco mais das métricas, o que significa. Você tem os tutoriais em Python, em R, você tem vídeos de workshop e palestras, e também tem os artigos sobre essa biblioteca, por exemplo. Tem muito mais coisa, mas são, esses são alguns exemplos. Então, se você quiser um pouco mais a fundo, também está disponível para vocês. É, uma coisa para lembrar é que quando você, a gente está calculando esses vieses, tem vários momentos em que a gente pode checar por esses vieses. É, então, nesse diagrama eu mostro para você os vários momentos onde a gente pode checar por esses vieses e onde a gente pode utilizar esses algoritmos para mitigá-los. Então, a gente, por exemplo, pode utilizá-los nos dados que serão utilizados para treinar os modelos. Essa é a parte o que a gente chama de pré-processamento. Mas vamos supor que o modelo ele já tenha sido construído por exemplo. Então, a gente pode utilizar é, para mitigar esses vieses no próprio modelo, o que a gente chama que é em processamento. né? E no último caso, vamos supor que o seu modelo ele é uma black, black box, por exemplo, e que a gente não tem a possibilidade de modificar os dados ou o algoritmo de machine learning. Então, o que resta para a gente é realmente mitigar esses vieses usando os algoritmos dessa biblioteca, que são da categoria pós-processamento, e eu falo dessas três categorias né, de você ser do pré-processamento, do em-processamento e do pós-processamento, porque dependendo de onde você for checar por bias, é, ele vai, vão ser, os algoritmos vão ser diferentes. Então, eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais, mais claro, para realmente ilustrar o processo que precisa ser seguido para que a gente consiga mitigar esse viés. Então, vamos utilizar, por exemplo... É, a avaliação de crédito de uma pessoa. A gente tem duas variáveis que eles colocam aqui como protected attributes, que são é, variáveis sensíveis. Então, é o sexo e é a idade. O sexo masculino ele é considerado um atributo privilegiado devido a toda a parte histórica desse tipo de privilégio, que eu não vou entrar em detalhes aqui. A idade também é considerada um atributo privilegiado onde pessoas mais velhas, neste caso, elas são consideradas privilegiadas devido ao histórico de crédito. E as pessoas jovens elas têm mais dificuldade de serem aprovadas por não terem ou terem um curto histórico de crédito, por exemplo. Então, a gente vai rodar o um modelo e a gente vai checar por esses vieses em relação a essas variáveis. Como eu falei anteriormente, esse exemplo, se você entrar no site, você vai clicando e vai entendendo o que vai acontecendo. É isso que eu vou vou fazer aqui nesse, nessa demo. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vê que a gente tem cinco métricas diferentes. As três primeiras e a última que está em amarelo, todas que estão envolvidas em amarelo, o número ideal, digamos assim, é que esse número seja zero. E a que está envolvida em azul, o número ideal é que seja um. Então, olhando para essas cinco métricas que está sendo mostrado aqui, a gente vê que tem alguma coisa acontecendo. Uma, outra coisa importante é que a gente vê que o nosso modelo ele tem uma curaça de 75% e que, utilizando os limites padrões, a gente vê que não tem viés em relação ao sexo. Nenhuma dessas métricas está mostrando é, viés em relação, a, a, em relação ao sexo. Porém, se a gente for para a nossa segunda variável, que é a idade, se a gente utilizar as mesmas métricas que a gente utilizou anteriormente, a gente vê que quatro dessas métricas tem um problema acontecendo ali. Então, a gente tem dados enviesados em relação à idade. E aí você pensa, o que a gente pode fazer? Agora que eu descobri que os nossos dados são enviesados em relação à idade. Bom, o próximo passo é utilizar uma, uma das maneiras para mitigar esse viés. Como eu falei anteriormente, idealmente, a melhor maneira é você intervir o mais cedo possível. Então, então lá no, nos dados, Exatamente, lá no início desse processo. Então a gente pode intervir nesses dados, ou pode intervir nos modelos, ou vamos supor se a gente só tem as predições de uma black box, então só resta fazer a intervenção no nível de predição. Mas no nosso caso, a gente tem acesso aos dados, então a gente pode utilizar um algoritmo que seja focado na parte dos dados, na parte do pré-processamento. Nesse caso, a gente vai utilizar um algoritmo de reweighting. O que esse algoritmo de weighting faz? Ele aplica esses pesos à linha que tem pessoas que pertencem à classe do atributo sensível. Então, as pessoas que pertencem à classe privilegiada, elas vão receber um peso menor, enquanto os não privilegiados vão receber um peso maior. O que a gente faz? A gente aplica esse algoritmo para tentar reduzir o viés nesse, nesses dados, no que a gente chama de training data, e a gente roda esse modelo de novo, e aí a gente recebe esses resultados. Como antes, a gente não tinha viés na variável sexo. E, e, e é aonde eu vou focar é realmente na idade, porque é onde nós tínhamos viés. A gente consegue ver que a gente tem uma melhora, mas que ainda temos quatro das cinco métricas que estão mostrando que ainda temos viés. Uma coisa pra no, pra gente, que a gente tem que notar aqui é que ao tentar de-bias os dados, a curácia do modelo cai um pouquinho, cai de 75% para 74%. Esse ele é um tipo de trade-off que a gente vai enfrentar quando a gente aplica esse tipo de técnica. Então, como o resultado aqui ele não foi tão bom quanto a gente gostaria que fosse em relação ao viés, uma outra etapa ou etapa subsequente a essa Seria testar outro tipo de algoritmos de mitigação. Então, a gente voltaria e, de repente, tentaria um outro algoritmo, como eu tentei o e Wait, eu tentaria, de repente, um, um daqueles outros que estavam aparecendo para mim. Em conclusão dessa de todos esses exemplos que eu mostrei, de tudo que eu falei sobre a história da, de, da discriminação, é, da ferramenta também, né? Em conclusão dessa palestra, e a mensagem é o seguinte: é que a gente precisa lutar contra o fato de que os dados eles são gerados com base no comportamento humano. E os modelos e os algoritmos eles são construídos por humanos. Não importa o que aconteça. Como profissionais de tecnologia, é nossa responsabilidade construir sistemas que sejam justos. Ninguém que construiu qualquer um dos projetos que eu mencionei antes pretendia prejudicar as pessoas. Ou pelo menos eu gosto de pensar que não. Mas eles fizeram, aconteceu e continuam fazendo. E a é nossa responsabilidade pará-lo, que isso signifique tomar decisões melhores ao construir essas ferramentas, exigir legislação que proteja nossa privacidade e liberdade, ou trabalhar para construir um ambiente de trabalho mais inclusivo. Todos nós temos um papel nessa luta por justiça. Muito obrigada. É, agora, voltando aqui para o nosso painel. Antes de mais nada, não, não poderia deixar de comentar acho que no momento que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, é, com várias manifestações em prol das, da, de vidas negras, tanto nas redes sociais quanto na nossa né mundo físico, e como que a gente agora está conseguindo levantar um debate é, trazendo a massa sobre os viéses de algoritmos, sobre racismo algorítmico então, o que me chamou muito na atenção na, na palestra da, da Gabi é como ela conseguiu juntar tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? mostrar para a gente o processo, exemplos de como que a gente pode encontrar é, esses vieses, como que a gente pode lidar com esses vieses enquanto cientistas da computação e de dados. Então, aproveitando aqui o meu papel de anfitriã, eu já vou jogar uma pergunta para a Gabi, para a gente começar aquecendo, enquanto vocês estão aí mandando as perguntas pelo chat do YouTube. E a primeira pergunta, eu sou suspeita, eu já sou fã da Gabi, tem um tempo, e também estou no IEA Inclusive, então, assim, galera... É... <risos> para mim é um prazer super ter aqui participando com a Gabi nesse momento, e a minha primeira pergunta é sobre qual, como que você vê né, a participação de cientistas de dados, da computação é, nessas questões da sociedade a gente tem deixado cada vez mais de lado a frase que a tecnologia é neutra e estamos é, colocando a nossa cara a tapa, sabe, estamos revendo os códigos que a gente cria, estamos revendo vendo os projetos que a gente participa, estamos é, ajudando a, a encontrar erros em projetos vizinhos e projetos né, de, é, de parceiros, tudo para a gente conseguir construir um, um, um caminho mais inclusivo do, na inteligência artificial. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa importância da nossa participação nessas questões da sociedade. Obrigada, Nina. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Dependendo do Fuso, é um super prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer estar aqui com a Nina. Eu Fiquei super feliz quando fiquei sabendo que a Nina ia participar comigo. Acho que a gente fica nesse vai e vem de elogios, são eternos. Eu brinquei que eu estou até nervosa né, de estar aqui com ela. E que a gente tem muita coisa para falar. A gente tem assim, só só antes da gente entrar ao vivo, a gente já estava já ali no backstage conversando um pouco sobre, sobre esses problemas, que é, uma, é um tópico né, que a gente ama de paixão e que a gente está lutando diariamente, né? Tem, enfim, todos os dias, o tempo inteiro, a gente está discutindo é, essas questões e, e sobre a visão né, do cientista de dados que você falou, né? É, é super importante. Eu acho que uma coisa que a gente tem que mudar como cientista de dados ou como alguém participando de, de, de dados, né? alguém que está fazendo análise de dados, que está trabalhando com dados, uma coisa que a gente tem que lembrar é que não são somente os números, né? atrás do número tem muito mais do que isso. Então a gente tem que, tem, tem que ver além dos números: né? será exatamente isso? Será que o que eu estou criando vai implicar vidas, vai implicar vidas de pessoas, né? E que tipo de implicação isso vai acontecer? Então, não, não dá mais para a gente ficar naquele, naquela coisa que a gente vai rodar ali um, um modelo e vai ter um resultado, e é isso. Não, a gente tem que pensar muito, muito adiante, a gente tem que pensar desde o início, de quando você está coletando os dados, desde quando você está criando seus modelos e, e, e, e, e tudo mais. Então, é, vai fazer parte mais e mais do de um currículo ou, né, do, dos skills é, de, de um cientista de dados, ter essa outra parte de estar pensando sobre isso, né, em que um número não é apenas um número, quais são as implicações. Então, então é, eu acho que é isso, né, Nina? Eu não sei se você tem algum outro ponto para botar sobre isso, mas acho que é algo que vai entrar, até no próprio currículo, se você pensa agora, ainda, eu ainda não vi muitos programas é, de, tanto de de graduação, como de pós-graduação, e que tem alguma disciplina sobre ética e inteligência artificial, ou que se discute já esses, já esses problemas, né? Eu ainda não vi muitos, eu já vi algumas escolas aqui nos Estados Unidos, já estou começando a ver algumas coisas acontecendo no Brasil em relação a isso, é, mas eu ainda acho que falta entrar em todas as grades, é, principalmente do pessoal de exatas. Não, concordo plenamente, eu acho que você citou graduação, tem uma graduação que eu acho que é da, de Campina Grande ou é de Goiás, de Inteligência Artificial, onde a emenda deles tem sociologia, tem filosofia, tem é, questões éticas, e aí sim entra a parte das exatas de cálculo, ética, inteligência artificial, etc. Foi um bom ponto que você tocou. Bom, enquanto eu estava aqui, enquanto eu estava ouvindo sua resposta, já chegamos a uma pergunta da galera que está assistindo do Dreyf, é, ele comenta o seguinte, uma vez ouvi um comentário de que, de que contra um robô, só outro robô. Existem esforços sobre iniciativas de IAs para enfrentar outras IAs? Existe, com certeza. É, eu vou dar um exemplo aqui, o primeiro que me veio à cabeça, em que, e que é, é mais ou menos isso, é, em que você tem os ataques, né, adversários, que se chamam, que é, são algoritmos que tentam atingir outro algoritmo, né? a briga dos dois algoritmos ali. Então, eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos, vamos pensar lá no carro é, autônomo, né? no carro que dirige sozinho, é, em que ele tem um algoritmo rodando, né? em que ele vê as placas, se tem uma placa de para você parar, o carro tem que parar, se tem uma placa de velocidade, ele tem que respeitar aquela velocidade máxima. O problema é que agora tem esses ataques. Então, o que, que os ataques fazem? É, por exemplo, ele pode chegar e mudar... É, alguma ele pode dar é, é, como é que se diz? Modificar o pixel naquela imagem ou ele vai atacar aquela imagem para modificar aquela imagem mais que a gente nosso olho né, a gente não enxerga essa, essa perturbação, só que o algoritmo, vamos supor nessa placa em que ele tem que parar, de qualquer maneira, é um cruzamento, ele tem que parar, vai ter uma, disturba, uma perturbação ali, em que ao invés do algoritmo entender, o algoritmo que está dentro ali no carro, entender que ele tem que parar, ele entende aquela placa como ele tem que avançar. Então, você imagina a quantidade de carros que vão bater se eles não entenderem que, na verdade, eles tinham que parar, né? que foi modificado. O outro exemplo... O outro exemplo também é como se fosse assim. Eu penso nessa história dos ataques adversários como se fossem vírus, os vírus do computador, né? Que você tinha, que você ainda tem, né? É, você tem a máquina e aí você tem, você tem os vírus. Então mais e mais nesses sistemas que são é, que têm a inteligência artificial por trás, eles vão ter outros tipos de vírus, outros tipos de algoritmos tentando atacar. É, então é interessante essa história do. Se, se vocês não conhecem do, é, dos ataques adversários em que eles eles tentam né modificar ali é, ou atacar um algoritmo que foi criado né então como é que você protege então tem toda a área agora especialmente na área de defesa é, por exemplo defesa americana como é que você protege se protege contra esses ataques né parece até uma coisa assim, super futurística mas não está acontecendo agora né já está acontecendo né então você tem todos esses algoritmos que eles vão tentar proteger os algoritmos desse ataque Boa, espero que o Drief agora vá buscar mais informações sobre esses exemplos. Temos uma pergunta da Patrícia também agora, ela diz o seguinte, se o algoritmo é uma tradução do pensamento de quem está codificando, o reuso, ela coloca aqui entre parênteses o GitHub, de códigos, não é uma forma de perpetuar esses preconceitos? Como democratizar mais o pensamento computacional? É, essa é uma, é uma ótima pergunta, deixa eu pensar aqui, como é que esse algoritmo é uma tradição do pensamento de quem está codificando o reuso dos códigos de nenhuma fonte? É, eu diria sim ou não, né? Daí, por isso que você tem que né, ter ter cuidado na hora que você for reusar, né? Se, não, se esse cuidado não foi feito por quem criou, né você que está sendo o reusando, você tem que dar uma olhada para ver se tem realmente algum problema ali. É... Eu, eu, eu acho que... Deixa eu pensar mais uma outra parte. Apesar que, assim, também pensando entre você reusar alguma coisa que é aberta e utilizar algo que você não consegue ver por dentro, né? aí você tem o... o pensar que será que eu uso, reuso um código que está disponível no GitHub e que aí depois eu posso pensar sobre esses preconceitos ou eu uso algo que é uma caixa fechada em que eu não consigo ver o que está acontecendo? Eu, particularmente, prefiro reusar né, esse, esse código e modificar realmente para não perpetuar esse preconceito do que utilizar algo que eu não consigo ver ou nessa essa caixa fechada ali em que eu não consigo ver o que está acontecendo e que eu não tenho a menor ideia. E a outra pergunta era como democratizar mais o pensamento computacional. Eu acho que isso, Nina, vem muito do trabalho que você tem feito né sobre, sobre a democratização do pensamento computacional, que, aliás, se eu não estou enganada, vai ter um workshop essa semana o oh, sim, sim. Vai ter o que chama essa semana, dia 6, de pensamento computacional, aqui no Codabr também. Eu acho que, complementando até isso que você trouxe, do, desse cuidado, né? É, é isso, a visão que muitos é, jovens programadores têm é que você reutilizar um código não é você analisar o código que você está reutilizando. É você pegar, reutilizar e, e deixar dessa forma, né? Então, acho que muito legal essa visão que você trouxe de que a gente tem que prestar atenção no que a gente está... É, reutilizando também, né? Não, não é só replicar. Mas valeu pelo jabai, galera. Se vocês quiserem saber mais do pensamento <risos> computacional, dia 6, eu vou estar dando um workshop sobre. Temos aqui mais uma pergunta do Fernando, né? Fernando Barbalho. Ele diz o seguinte: Oi, Gabi, essa frase: A tecnologia não é neutra. Como ela é recebida nos diferentes grupos com os quais você se relaciona? É, eu, essa, essa pergunta do Fernando é interessante, eu não sei se o Fernando está se referindo a gru, qualquer grupos em geral ou grupo mais em relação ao trabalho. É, dentro do, do, do meu trabalho, dentro da IBM, por exemplo, essa é uma discussão que a gente está à tona o tempo inteiro, né? todo mundo sabe que a tecnologia não é neutra, é, mas o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Né? É, Fora um pouco do meu trabalho, ali da, que eu diria do, até um pouco uma bolha, em, digamos assim, tem muita gente que não sabe né, que a tecnologia ela não é neutra. Então, se eu já, já, já entro com essa discussão, até próprio dentro do, do AI Inclusive, quando a gente começa a trazer essa discussão né, e, em, em outros canais também, a gente já começa a debater, olha só, tem toda essa história, né, a tecnologia é maravilhosa, é incrível, ela facilita tanto a nossa vida, mas espera lá, a tecnologia ela não é neutra e começa a dar exemplos do porquê. Então, também tem a história do pensamento, você começa a botar as pessoas para pensar, porque é, muitas vezes as pessoas acham que a tecnologia ela não tem mal nenhum em que ela está vindo ali só, né? as empresas só querem facilitar na sua vida. Obviamente que não, elas, elas, elas têm alguma coisa ali por trás, então você sempre tem que pensar assim, não, isso daí não, não... tem algo por trás que eu não sei e eu preciso me informar. Né? É, mas é, é um termo que eu ainda acho que não é totalmente... Conhecido pela população geral, mas que está sendo mais e mais é, debati debatido. Boa, galera, estava no mudo aqui e já ia começar a falar. É, temos uma pergunta aqui do Adriano Belisário. Olha só, figura ilustre aí, está fazendo pergunta. Gabi, é tá muito importante. Até o Adriano está fazendo pergunta aqui agora. Ele manda o seguinte: Gabriela: como você vê a cobertura da imprensa sobre a? hoje e quais hoje e quais imagina que sejam os desafios futuros para jornalistas de dados nessa área é é um é um grande desafio né primeiro eu acho que a história da, da fake news né, é um grande problema e, e como jornalista como é que você averiga averigua se essa informação ela é verdadeira ou não né como é que você como é que você sabe antes de Poder propagar essa, essa informação, então tem, tem to, todo esse desafio de você saber que a informação ela é real ou não, né? E um outro é, um outro ponto sobre a imprensa, os jornalistas em geral, é como é que você comunica essas coisas, né? Você tem que sempre tomar um cuidado em como você vai comunicar, porque a população. É, é, entende que o que você está falando é verdadeiro, é, é, é o verdadeiro, né? a parte verdadeira é total, totalmente verdade. Então sempre tem que tomar um cuidado em como que você está passando essa informação, né? É, porque as pessoas vão começar a replicar o que, o que, o que foi passado pela imprensa é, para as outras pessoas. Né? Eu penso ainda muito, muito além, né? A gente pensa assim, começa a história do WhatsApp em que a família o seu tio manda para para sua tia, que manda para não sei quem, que passa para não sei quem, e essa notícia começa a ser disseminada por vários grupos. Né? Então, tem um grande desafio, primeiro como fake news, e depois como é que você comunica essa, é, as, as tecnologias, como é que você comunica os problemas mesmo sobre a inteligência artificial, os avanços da inteligência artificial? Bom, acho que a gente tem visto, pelo menos aqui no Brasil, que as mídias têm sido responsáveis pela massa é, che pra, por essas informações mais técnicas chegarem na massa, mas também há uma dificuldade aí desse de conexão de termos, de como que, que comunica isso para não é, tornar mais mais traumático do que informativo para as pessoas que estão recebendo a informação. É exatamente. Boa. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava respondendo outras perguntas, é sobre como aqui no Brasil, por mais que a gente tenha avançado em conexões entre grupos multidisciplinares, é, de áreas diferentes para combater esses vieses, mas como ainda faltam algumas iniciativas mais concretas, onde a gente consiga se reunir e colocar a mão na massa, como, por exemplo, vocês fizeram com o AI Furnace 360. Eu queria que você comentasse assim o que que pode se pode ter benefícios uma união entre cientistas de dados de fora internacionais né como os grupos que você você participa e com os pesquisadores e cientistas de dados aqui do Brasil como que essa ponte pode beneficiar os dois lados nessas construções é, não com certeza é, é importante que tenha essa essa essa união de, de, né, de pessoas de outros países com pessoas enfim, do Brasil, América Latina e ter esse essa troca de informação, né? Uma coisa que eu vejo é que toda essa discussão começou realmente aqui, né, nos Estados Unidos, depois foi mais para a China e ficou ali naquele Naqueles dois eixos durante muito tempo antes de chegar no resto do mundo, né? E aí, daí que eu vejo também que essas organizações, como eu comentei antes, tanto é, Black in AI, o próprio AI Inclusive, é como a gente começa a democratizar essa informação e começa a dividir essa informação é, para o resto do mundo, né? Não adianta ficar só nessa bolha de um país e dominar tudo, tem que todo mundo. É, Trabalhar junto, até porque, né, tem toda a história da diversidade, né? Não adianta ficar aqui só, é, não é mais verdade hoje em dia, mas enfim, ainda é verdade. Não adianta ficar só na cúpula aqui, na bolha do, dos americanos, dos homens, dos homens brancos, e aí ficarem discutindo isso. Você tem alguns já né, um pouco mais de diversidade, mas tem que expandir pra, pra, até para quê? Para o trabalho ele avançar, né? Porque eu vejo que a gente está discutindo em vários lugares do mundo a mesma coisa. Por que, que a gente não se une e começa a pensar nessa coisa como uma coisa mais global, ao invés de ser uma coisa mais local? Né? Não, Amei isso, é de pensar algo mais global do que local. Mesmo entendendo as, as nossas emergências locais, mas como globalmente a gente pode combater. É, o Eduardo, nesse meio tempo, mandou uma pergunta para você. A IA ela já integra os núcleos dos sistemas operacionais? Como isso é ou poderia ser feito? Olha, Eduardo, lançou a braba aí, hein? que pergunta. <risos> é, sistemas operacionais, você está falando sobre sistemas operacionais do computador, por exemplo? É boa, acho que boa se... devolver essa... essa... Se você quiser ser um pouco mais específico, mas se for, se for isso, realmente, já integra, claro. Até o computador, já tem um monte de coisa rolando por trás, que é a inteligência artificial. É, um, um exemplo que me veio à cabeça pensando nisso, até que saiu, acho que tem umas semanas atrás, foi a história do, é, do, do Photoshop, em que eles começaram a usar a inteligência artificial para criar os filtros e para facilitar o trabalho do designer. Eu falei, gente, isso é uma loucura, né? Não, acho total. Eu fico pensando assim, cara, será que isso não sei lá, não limita a criatividade das pessoas que estão usando Photoshop, eu fiquei um pouco... <risos> é, muito legal, muito legal. Eu fiquei, eu fiquei assim, boca aberta com aquela... com o lançamento da, do, do novo, do, da nova versão. Sim. Caraca, que louco, né? A gente já está nos Jetsons e a gente nem sabe já. Estamos presos nos desenhos do Jetsons e nem sabemos. Mas, mas uma pergunta aqui, a Isis, da Escola de Dados, é, mandou a seguinte pergunta para você. Nesse sentido da fala anterior, como explicar o que significa, na prática, governança algorítmica para o público? Como isso está sendo feito hoje, na sua opinião? É, a governança algorítmica, é pelo, assim, é, pelo que eu entendo, né, que a, essa palavra quer dizer, é que não está mais na, nas mãos de, né, de somente uma pessoa. E talvez isso está falando sobre... É, de repente, das ferramentas, né? que você tem ferramentas em que são criadas por várias empresas, e, e deixa eu fazer uma, um, uma observação aqui. Daquelas ferramentas em que eu falei, a, o AI Fairness é, 360, ele foi um projeto que foi criado por pesquisadores da IBM e tanto essa ferramenta como mais duas outras ferramentas, uma que é mais para a parte de explicação, de explicabilidade, e a outra que é a parte de, desses algoritmos, eu falei dos ataques adversários, então são três ferramentas, elas foram criadas é, por pesquisadores da IBM e que em esse, esse ano, aos meses atrás, eles... eles doaram esses projetos para a Fundação Linux. Então, agora, IBM, apesar de já ter sido um projeto de código aberto, né, já estava ali disponível para toda a comunidade para ver não só o código, mas poder contribuir, esse ano foi, é, foi doado para a Fundação Linux. Então, é o que a gente chama que é, é Open Governance. Então, não, não pertence mais a nenhuma a uma empresa, mas sim a, a uma fundação. Né? É, então, mais e mais, a gente vê que as coisas estão indo para esse esse caminho né grandes projetos estão indo para essa história de, de Open Governance e, e aí volta para o nosso assunto sobre é, de você ter pessoas de vários de vários lugares e de vários é, de vários backgrounds e enfim de diversas pessoas contribuir para esses para esses algoritmos ou para essas ferramentas né Muito interessante, enquanto você estava falando, eu pensei uma pergunta aqui, mas o Ricardo foi mais rápido do que eu. Ele, ele mandou o seguinte, Gabriela, quais os principais desafios para ensinar os conceitos de IA para não especialistas? Por onde começar? Eu sempre gosto de ter exemplos reais em que as pessoas conseguem se identificar. Então, se você, que seja assim, que se você começar a falar sobre a história do celular, né e aí você começar a mostrar exemplos baseados numa no num celular que todo praticamente todo mundo tem e aí começar a falar sobre isso eu acho que é uma boa entrada eu acho sempre complicado você entrar pela pelo viés matemático ali começar a explicar né a matemática quando eu, quando alguém começa uma palestra de inteligência artificial e começa a definir o que é uma uma rede neural, eu quase enlouqueço, eu falo, não, não, não dá para ser assim, porque aí você já está excluindo 90% da população, né? Então, começa a pensar em algo que esteja no dia a dia das pessoas e como é que isso é relacionado à inteligência artificial e como é que você pode fazer essa ponte entre algo que a pessoa usa diariamente e os conceitos de inteligência artificial. Com certeza, hoje em dia, é um grande obstáculo ainda, mas tem... Já algumas é, fundações e escolas fazendo já, é, já tem material, né? já tem material disponível. É, tem um, um que me vem também à cabeça, que eles até têm em português, se chama é, AI4 é o número 4, all. Então é AI, número 4, ALL.org. Então eles têm vários materiais que são disponíveis para pessoas que... tanto professores que querem ensinar, mas como para pessoas que não têm esse background em Inteligência Artificial. Bom, já peguei essa dica aqui. Vou aproveitar para fazer a pergunta. Eu fiquei muito curiosa de saber como que é trabalhar numa empresa como a IBM e conseguir liderar uma equipe para projetos open source porque a visão que muitas pessoas têm de fora dessas empresas, né, quando a, né, as pessoas no lugar, no papel só de, enfim, pessoas que não estão trabalhando na IBM, tem uma visão de que muitas vezes as, essas empresas, em relação a dados e, e inteligência artificial, elas estão é, escondendo tudo das pessoas. E aí chega a Gabriela e fala: não, olha, eu estou liderando uma equipe que constrói ferramentas open source". Para IA para ajudar na mitigação de, de viagens de algoritmos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que eu acho muito interessante as pessoas verem esse outro lado e, e verem essas possibilidades, né? De você aproveitar uma tecnologia que já foi provada, testada dentro de uma grande empresa, para conseguir criar a partir delas tecnologias que ajudem a sociedade. É, e pouca gente sabe sobre isso, né? Então, dentro da IBM, a gente tem todo um braço, toda uma. uma... É uma organização em que tudo que a gente faz é open source, é código aberto, é de graça, é disponível para todo mundo, é, dependendo do grupo, é, o grupo foca mais em um tipo de, de ferramenta, então, só para falar um pouquinho, o meu grupo, a gente está focado mais na área de, é, de inteligência artificial e dados, e, e dados abertos, e, e, e diminuir né, essa entrada... É, essa barreira inicial para entrar na área de inteligência artificial, como é que a gente pode democratizar a inteligência artificial, mas você tem outros grupos em que estão trabalhando um pouco mais com a parte de, de infraestrutura, ou grupos que estão trabalhando mais com ferramentas como o, o que eu falei antes, o Jupyter Notebook, que é, um, é como se fosse um documento de do Word, em que você escreve código, escreve comentários, você roda e tudo mais. É, você tem um, outra, um outro pessoal trabalhando em outras linguagens, em outras ferramentas, em outras áreas que eu nem sei muito, mas sobre é, é, design, sobre, é, enfim, outras áreas. aí. Tem muito projeto rodando lá dentro da IBM, que são open source, e... Uma coisa que pouca gente sabe é que a gente é, a gente é pago, né? Muita gente, a grande maioria das pessoas, ou todo mundo, é pago para contribuir e criar projetos que são gratuitos. Né? Então, é, geralmente, esses projetos que, que são de código aberto, eles são parte, são é, um. É, a pessoa faz esse trabalho fora da, da hora de trabalho, né? como se fosse um. É, como é que se diz? É... tá me faltando a palavra. Fala aí, Nina. Me ajuda Ai, aí. Não é hora extra, não, né? Tipo. É, como se... é na, nas horas vagas, né? A pessoa Isso, faz o trabalho vaga. nas horas vagas. Se, pensar, se você pensar em, em vários programas que a gente usa, né? Como tanto o próprio Python, como o Pandas, que é uma biblioteca para você fazer análise de dados, o. Os, essas grandes ferramentas elas foram criadas nas horas vagas das pessoas. E aí você vem, você vê empresas como a IBM em que ela paga as pessoas para ficarem contribuindo para projetos o tempo inteiro. É uma coisa assim, quase que inexistente. Mas mais e mais a gente vê empresas tendo essa, essa área de, de open source em que ela paga desenvolvedores para não só construir novos projetos, criar novos projetos, mas também contribuir para projetos já existentes. Oh, galera, fiquem ligados aí, né? Estão vendo. Mas uma pergunta aí, vamos dar um. Vou, vou ler bem devagar para te dar um respiro aí, Gabi, que estão vindo uma pergunta atrás da outra. Mas a pergunta é do Marcos, né? Marcos Silva, ele diz o seguinte: considerando os problemas já conhecidos de viés dos algoritmos, não seria o caso de se ter uma espécie de protocolo para a elaboração dos mesmos para evitar ou minimizar esse problema? Sim, já tem alguns protocolos, né? Então, você já tem os protocolos, mas daí como é que você faz com que esses protocolos entrem em ação? Como é que você faz com que as pessoas sigam esses protocolos, né? Então, eles ele já existem, mas você, eles, você não vê eles ainda implantados ou as pessoas seguindo eles, né? É, é Exatamente isso. Então, já tem. Se você procurar, você já vê que já tem uns protocolos e... Passos que você tem que seguir, mas você ainda não vê as pessoas utilizando isso diariamente. E tem um outro problema, né? É, nem toda empresa ainda está seguindo isso, né? Nem, nem, nem, nem toda empresa está preocupada com a história de, de ética, de viés. Né? O que a empresa quer é fazer dinheiro. Então não tem. Isso é uma outra questão que a gente pode falar depois, Nina, que é você, como cientista de dados, se você ver coisas acontecendo da empresa, o que você faz? E se a empresa não te dá o suporte para né, solucionar os problemas ou para mitigar os vieses ou para melhorar ali, porque se você não tem suporte, o que, que você faz? Você muda de emprego, você continua no emprego, fazendo coisas que não são tão é, justas, né? o que, que você faz? Então, uma outra questão que a gente pode falar também. Eu vou até aguardar que essa vai ser a minha próxima pergunta, mas a Edilane foi mais rápida aqui. Ela mandou o seguinte, vemos exemplos de inteligência artificial sendo aplicadas em sistemas judiciários, apresentando diversos problemas de envezamento com impacto nas tomadas de decisão. Quais os potenciais da inteligência artificial em orientar políticas públicas e os principais desafios para alcançar os resultados positivos? É, esse, esse é um gran, grande problema, e foi daí, foi da história do sistema judiciário que, Teve, foi primeiro, acho que foi um dos maiores, o caso que foi mais é, para a imprensa, foi a história né do daqui dos Estados Unidos, do é, de Compass, em que eles utilizavam o algoritmo e várias pessoas foram presas erroneamente, e você vê já vários outros países utilizando isso. É... Ah, voltou. Tem um grande problema sobre isso. É... O que está acontecendo agora? Agora você está vendo muitas políticas sendo criadas e muitos muitas leis sendo criadas em cima disso, né? Você está começando a ver a regulamentação em relação a isso. Ainda está se engatinhando, está muito lá atrás, né? Mas está começando essa discussão, está acontecendo, você está vendo empresas e, e enfim, acontecendo é, congressos criando leis sobre isso. Então está chegando lá, mas está ainda muito devagar, né? E, e, e multas e implicações, sobretudo sobre, tudo, sobre é, a criação desses algoritmos, dessas implicações e como é que você ressarce as pessoas que foram prejudicadas por esses algoritmos? O que que você faz? Você também, é, você, é, você entra com uma ação contra o governo? Quem é a pessoa responsável por isso? Quem é que vai pagar o, o, né, o problema? Que, o que foi o que aconteceu na minha vida por causa desses algoritmos quem é responsável por isso né isso ainda são perguntas que a gente não tem resposta que está aos poucos é, essas políticas essas, essas regulamentações elas estão aos poucos sendo sendo incluídas né mas mas ainda está muito atrás não tem não tem quase nada em relação a isso são coisas novas né é, é se, digamos que é assim é relativamente novo né então a, a, a parte judicial, a parte de leis ainda está atrás. É, tem, tem uma coisa que, que a gente conversa muito assim, quando está falando sobre isso na faculdade, é que os algoritmos ou o, as hipóteses que a galera tinha lá na década de 70, agora que elas estão sendo colocadas em prática em testes para valer e que eles estão conseguindo obter essas respostas. Então realmente está tudo muito. está acontecendo tudo junto. Né? E indo muito nessa linha da pergunta do Marcos e da Edilaine eu queria saber assim, sobre a ética na inteligência artificial. Eu lembro que o Stephen Hawking, né, nosso falecido grande físico, ele era um grande defensor da, da ética nessa área, e ele até meio que liderava alguns grupos né, de grandes cientistas pesquisadores sobre, inteligência, sobre ética na inteligência artificial. É, você vê que essa área tem conseguido avançar em termos de, de limites ou protocolos que ela pode colocar é, tanto em empresas quanto também mudar um pouco a visão de alguns cientistas de dados, de como que eles utilizam essas ferramentas, você vê algum avanço ou a gente ainda está muito na, no campo do, do debate nessa área? Não, eu vejo, com certeza eu vejo avanço. É, até dentro das empresas agora, eles, eles estão criando é, uma organização que é, é focada nessa parte de ética e inteligência artificial. Então, como você tem, vamos supor um departamento de, de marketing, você tem um departamento é, de engenheiros, você tem agora esse da, departamento de ética em AI, em inteligência artificial, né? Então vão ser pessoas. E até hoje em dia já tem até um, um, um nome é, para essa, que as pessoas já estão começando a se auto-intitular, né? Ter esse nome que eles chamam de é, é algo do tipo como se fosse é, Etnicistas de inteligência artificial, Eu não sei, acho que o nome é esse, algo desse tipo, né? Então, é uma, é uma, nova, é um novo, uma nova carreira, né, em que está que existindo dentro desse grupo. Então, as empresas, elas vão ter essa organização dentro em que elas vão não só participar da, da história da regulamentação, é, da parte dos protocolos, mas também vai fazer como se fosse uma ouvidoria também, a parte de. É, é, de, de regulamentação, mas eu vejo mais e mais, estou vendo mais, tô, já, já, vi, já tem dentro da IBM, já tem, já, já vi dentro da Google, também tem, nas, as empresas estão começando a ter isso, vejam só em empresas grandes até agora, né? Empresa pequena, eu acho que ainda vai levar muito tempo para isso acontecer. Só conectando, antes de, de chamar a pergunta da Marília, que é da, da galera que está assistindo, é, queria conectar muito com a área do jornalismo de dados. Eu vejo que tem ainda algumas dúvidas de, de, do que pode ser usado ou não para realizar alguns projetos, para realizar alguns, alguns trabalhos, o que pode ser usado de Open ou não. Eu acho que o que você diria para a galera de jornalismo de dados que está agora é, meio que visando unir tanto inteligência artificial quanto a área de dados que eles já trabalham, é, de dicas a si mesmo em relação à ética na inteligência artificial, de protocolos ou possíveis caminhos que eles podem, podem seguir né, para não cometer erros assim, de iniciantes, erros por não saber que existem já é, determinadas áreas e protocolos criados. É, não tem um caminho perfeito, mas eu acho que a primeira coisa é você se informar, né, saber, ficar por dentro do que está acontecendo e tentar acompanhar o que está acontecendo. A outra parte, que é a parte que eu, né, que eu diria que é a parte mais técnica, é você realmente conhecer essas ferramentas e saber como é que essas ferramentas podem ser utilizadas. São os dois lados que eu vejo, né, a informação e também pensar qual é a informação que eu posso acreditar, quais são as pessoas que estão trabalhando nisso. Então, eu preciso me informar a partir daquelas pessoas, né? não de qualquer pessoa, porque tem muita gente falando coisas que são um pouco absurdas, mas você ter fontes que são mais seguras. E também ver a parte da, das ferramentas é, que também pode te ajudar, especialmente se você está trabalhando com os dados e você precisa um pouco mais de é, direcionamento do que fazer e de como fazer. Sim, não, eu perguntei justamente por isso, porque como tem muita gente falando, quando você entra, você não é da área da computação, a área de dados, você quer entrar, você começa a ouvir todas essas pessoas e não consegue fazer um filtro né? do que do está que correto e do que não está correto. Né? Acho que isso atrapalha é. um pouco nesse processo. Mas agora chegando para a pergunta da Marília. Galera, mandem perguntas, hein? daqui a pouco vamos encerrar aqui. <risos> Gabriela, você poderia falar sobre transparência algorítmica? como esse como esse processo de abertura pode contribuir para minimizar vieses é, é... então como é que vamos falar sobre a transparência algorítmica e como esse e se esse processo né de transparência algorítmica ele pode realmente contribuir para minimizar vieses é... primeiro de tudo né se você não sabe a história do, do compass né do sistema lá do judiciário dos do algoritmo que estava acontecendo lá, o que aconteceu foi que ninguém sabia o que estava o que estava ali por dentro daquela caixa, daquela caixa, né? Aquela caixa fechada. Ninguém sabia que tipo de algoritmo estava rodando ali dentro. Então, aí você, um outro caso diferente também que foi a história do cartão de crédito da Apple, em que teve um marido e uma mulher, em que eles, né, eles tinham basicamente as mesmas rendas, acho que até a mulher ganhava mais, mas que por algum motivo o, o, o homem tinha um limite do cartão muito mais alto do que a mulher, né? E aí nesse caso eles eles estavam eles sabiam que o que rolou por trás, eles sabiam exatamente é, quais foram os tipos de dados que foram recolhidos, qual foi o algoritmo que foi utilizado, é, então foi mais fácil de descobrir, digamos assim, o um problema, né? A mesma história eu acho que aconteceu do Twitter também, né? A mesma história eles conseguiram voltar é, apesar de que eles falaram que é, quando eles testaram esse algoritmo, eles não, eles não reconheceram, não viram nenhum tipo de viés naquele algoritmo, é, mas a transparência do algoritmo ela vai, ela vai com certeza ajudar né, a minimizar esses viés, só que tem que lembrar que também vem muito lá dos dados, né? então, além, muito além do, do, dos algoritmos... É muito mais lá dos dados que você está recolhendo. Será que essa, esses dados que você está recolhendo representa a população, representa a diversidade que temos na população? Né? Então começa muito, muito antes, muito antes dos algoritmos. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho, um pouquinho antes de quando você está ali recolhendo os dados, construindo o seu banco de dados em que você vai utilizar na sua análise. Eu acho que se você consegue já ali no início é, ter essa diversidade no seu banco de dados, o viés ele vai ser muito menor ao, é, no final do processo. Perfeito. O Ricardo Brasileiro aqui fez mais uma pergunta. Ele ainda tá falou tá falando ainda do ensino de IA. Como que as ferramentas de visualização de dados podem ajudar a alavancar o nível de maturidade tecnológica das instituições? Olha, Caraca, visualiza... Ricardo. <risos> visualização de, de dados, na minha opinião, é tudo. É assim, é, você consegue atingir você consegue explicar, né, para tudo, Acho que é muito mais fácil você entender visualmente, né, tendo ferramentas de visualização de dados. É tudo mais fácil de você entender do que você ter apenas números, tabelas e resultados, mas você ter essa visualização de dados. Então, você realmente você ter ferramentas que, que você consegue visualizar isso. O próprio, é, eu acho que se eu não me engano, o What If Tool, que é a ferramenta da Google, ela é bem visual. Se eu não me estou enganada. Então, você, vê, você consegue ver assim, o, a, o visual dela, a parte de visualização, ela é bem forte. Então, é muito mais fácil você entender os conceitos que são, esses conceitos é, são, são complicados, eu diria, eles são difíceis de você, de, ali, de você é, mastigar, de você entender o que está acontecendo. Se você visualiza, tudo fica um pouco mais simples, né? Então, é, a visualização do dado ela vai ajudar muito, sim, esse entendimento exatamente em relação ao ensino de inteligência artificial. Como é que você pode entrar com esse conceito é, para ensinar a inteligência artificial? Show! Enquanto... Ah, já chegou outra pergunta aqui. O Marcos está perguntando sobre indicações de protocolos sobre IA. É, eu vou ver se eu acho aqui... É, alguns sites, eu posso depois botar disponível para vocês, mas tem já alguns sites em que eles... É tantas perguntas em que eu falei, né, lá, no, nos slides em que eu falei, seis perguntas em que você tem que pensar, é, tem, tem, tem alguns protocolos, eu acho que ainda não tem assim, o protocolo, mas tem alguns protocolos já que são existentes, é, eu vou procurar aqui e depois disponibilizo algum desses protocolos. Ai, ah, eu falei, eu estava no mundo aqui, show. Eu vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que faz muito parte assim, desse, do que a gente está falando, que é o, o motivo de você ter puxado, assim, ter criado o AI Inclusive, né? de estar tá conseguindo conectar é, mulheres, pessoas negras, é, pessoas LGBT+, tudo em prol de um objetivo que, que no final das contas, vai beneficiar todo mundo. Né? Eu queria muito que você falasse um pouco dessa... Dessa, desse início, como que você, na verdade, é, gerencia? Será que seria a palavra? Como que você equilibra é, seu trabalho como cientista de dados, também seu trabalho dentro do AI Inclusive, dentro do AI do Ladies, é, que tudo no final converge para um lugar, né? de tornar mais inclusivo esse universo da ciência de dados e dos algoritmos? É, eu, você tocou no, no, nos dos pontos que eu mais amo para falar em que é a história da inclusão e da diversidade, né? E, e de você e de você promover e dar oportunidade para as outras pessoas. É, tudo isso veio muito das oportunidades que eu tive, né? E, e querendo que as outras pessoas que outras pessoas também tivessem oportunidade. É, então lá na IBM eu sou, eu sou gerente hoje em dia praticamente não praticamente não escrevo mais código é, é raro digamos, talvez uma vez por semana. Eu faço muito, muita revisão de código, é, faço muita discussão, penso muito sobre qual é a visão do, dos projetos que a gente está fazendo, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode melhorar a usabilidade dos projetos, como é que a gente pode tornar os nossos projetos mais inclusivos, é, como é que a gente pode também trabalhar com outros grupos, não só dentro da empresa, como fora da empresa. né é, Mas... Então é isso, mas tem muita discussão sobre também que eu participo, que é, não diria assim, não é parte do meu trabalho oficialmente, mas que eu tenho a flexibilidade de trabalhar também com isso, em que são projetos em que eu tenho bastante, é, bastante um, um interesse pessoal. Então, um dos exemplos, por exemplo, é falar sobre é, tem um projeto chamado que é Words Matter. Né? Então, é todo esse, esse, esse, a gente repensar sobre algumas palavras em que estão no vocabulário em que elas são discriminatórias. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo em inglês, e eu acho que tem alguns exemplos, já está começando a ser discutido, eu não conheço muito, mas está sendo discutido também no português e em outras línguas, mas, por exemplo, quando você tem palavras que querem dizer, querem discriminar ou ser racista, ou você quer falar alguma coisa sobre ser, é, ser superior a outras pessoas, né? até palavras como líderes, até palavra como é você tem o master né no GitHub você tem lá o master e, e se você trabalha com algumas é, engenharia de software você tem o slave você, você tem o master e slave então quer dizer né toda a história o master é o mais importante o slave é aquele que faz o trabalho secundário então tem toda essa questão que é um projeto que a gente está trabalhando em que a gente está é, primeiro começando dentro da IBM como é que a gente muda esse tipo de linguagem, né? não, é, não só na parte da documentação, mas também como, como quando as pessoas falam entre, entre, né, entre a gente lá, como é que a gente muda toda essa parte da, da terminologia das palavras. Então, esse é um projeto que, assim, não, digamos assim, não faz parte do meu, do meu trabalho, mas que eu estou envolvida por, por eu ter paixão por isso. Né? É, ou se você pensar no português, né, quando você fala assim... É, e, Nina, você pode me dar alguns exemplos se você souber, mas é como você fala assim: ah, deixa eu clarificar isso aqui. Né? É... Enfim, tem, tem vários, assim, tem vários que, que a gente nem pensa, Sim. que tem todo, tem todo um, um histórico por trás da criação daquela palavra, e é todo um histórico né, lá que vem já de anos e anos e anos. É... Enfim, esse é um dos projetos. Cara, muito, muito maneiro. Eu ia soltar um palavrão aqui, né? mas estamos no evento. Mas <risos> o que eu ia falar é que isso me remete a um estudo que eu tive que fazer para uma pesquisa que era entender as ferramentas é, de medições que eram é, da engenharia. Quando estava quando no início da engenharia, lá no, no, no, na Grécia Antiga, de que eles faziam os, o, as ferramentas de medições com base no corpo de pessoas negras. E os nomes do, das ferramentas eram sempre nomes é, que, que. Era isso, eram nomes que rebaixavam a, a, as pessoas por conta da cor. Então, isso que você trouxe do, do, das plataformas com esse nome, né? Do Master e o, e o Slavery, essa palavra clarificar. Nossa, tem muitas palavras que a gente está tendo que prestar atenção agora à de, origem delas, né? Na... É. E é muito interessante, esse projeto, como é que é? a gente se encontra toda semana, por uma hora, e aí são palavras que tanto a gente coloca para ser discutida, quanto outras pessoas que não estão nesse projeto, mas que são funcionários da IBM, mandam para a gente, é, para a gente começar a discutir. Então, a gente discute muito, então a gente tem pessoas que são, é, no meu caso, o meu papel ali é mais como palavras que eu uso em... em é, na, na área de desenvolver software em ciência de dados, então é uma parte mais técnica, mas ele tem as outras pessoas que são linguistas ou são pessoas que entendem lá o, o que aquela palavra significa, né? qual é a, o radical, da onde essa palavra vem, tem toda a parte histórica, então acaba que eu aprendo muito também nessa discussão. né? É, e uma coisa que eu não falei do AI Inclusive, qual foi a história do AI Inclusive? É, o AI Inclusive ele veio ano passado, né? a minha ideia foi que Comecei a ver toda essa história das implicações dos algoritmos, como é que as pessoas como é que a vida das pessoas estavam sendo afetadas por causa desses algoritmos, né? e que ali era só o início, e que mais e mais pessoas iam ser mais e mais afetadas, e que, as, e que a população que ia afeta, ser afetada mais são as popula a população minoria, né? a população que está subrepresentada, ou a população de minorias. É, e, e, e aquilo me deu um, um inquietamento e que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia ficar parada ouvindo e sabendo de tudo o que estava acontecendo e, e que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí o AI Inclusive veio realmente dessa, desse inquietamento de fazer algo para tentar mudar um pouco é, esse, esse cenário da inteligência artificial. Não só, então, no primeiro momento, a ideia é você trazer essas, esses termos, é, esses problemas, essas implicações, tudo que está acontecendo hoje em dia por causa desse, dessas tecnologias e desse algoritmo. Então, o primeiro momento é você... Você apresentar esses conceitos, as pessoas entenderem o que está acontecendo. O segundo momento é, uma vez que as pessoas entendem o que está acontecendo, como é que a gente pode trazer essas pessoas para trabalharem na área de inteligência artificial? Como é que a gente pode capacitar? Como é que a gente pode empoderar essas pessoas para entrarem nessa área de inteligência artificial? Então, EA inclusive ele tem esses dois, essas duas, essas duas facetas, digamos, assim, essas duas, essas duas etapas, né? É, e que, e que e que eu pensei também o que eu poderia fazer, né? que tipo de organização eu poderia criar. Eu sabia que, que ia ter um grande impacto na vida das pessoas e que eu ia conseguir atingir um grande número de pessoas. Então, é, é, seguindo o mesmo modelo do Our Ladies, que foi um modelo que foi bastante ainda é bastante sucedido, né? que eu comecei em 2012 aqui em São Francisco e que hoje em dia a gente está em mais de 190 cidades, em mais de 50 países, com mais de 70 mil membros, né? uma coisa enorme, e que atingiu, e que mudou vidas de pessoas radicalmente, que entraram nessa área da tecnologia. Né? Então, é o mesmo modelo, em né? E&A, inclusive, ele segue esse mesmo modelo em que a gente tem é, capítulos que são baseados em cidades, em que aí você começa a criar essa rede né, de pessoas que estão conectadas por uma... e que aí você começa a crescer junto, né? E a melhor maneira de você atingir pessoas, porque como é que você atinge lugares que são remotos, em que muita coisa você não tem acesso? Você só consegue atingir realmente se você tiver pessoas locais ali é, é, divulgando essa informação. Enfim, e aí tem muita coisa acontecendo sobre o EA, inclusive. Mas é, uma, é realmente uma paixão, né? Não sou paga para isso, é, é muito do meu tempo voluntário. É, mas é só porque é exatamente isso, você dá a oportunidade para as outras pessoas. Enfim, eu posso falar o dia inteiro sobre a AI, inclusive, né, Nina? Eu sei disso, eu fiz essa <risos> pergunta porque eu falei assim, cara, vou lançar essa pergunta que eu sei para as pessoas entenderem a paixão de, de fazer um projeto assim. Olha, a gente está chegando no final, mas a gente tem mais duas perguntas que eu acho que é válido, assim, de, de fazer. Acho que a é uma acaba complementando a outra. Uma é da Patrícia. Né, aquela pergunta né se você tem dicas de ferramentas para começar a desbravar a inteligência artificial no universo da comunicação se poderia citar alguns projetos nesse sentido e aí se você quiser não sei que coloque a tela de novo do vídeo ou alguma se você quiser compartilhar a tela de alguma algum site também e aí já vou fazer a do, a do Eduardo em seguida. Porque a dele tem a ver com se, se tem projetos ou pessoas que estejam contribuindo, é, que estejam recebendo contribuição da IA em relação à acessibilidade, né? Então, como que a IA está contribuindo para a acessibilidade em pessoas com deficiência, de um modo geral? É, eu, vou, eu vou só entrar aqui de novo no, é, no site da, da ferramenta que eu acho muito legal, que é essa ferramenta que eu que eu dividi com todo mundo, que era sobre é, o AI Fairness 360. É, o que não, ainda não tem, infelizmente, é a tradução. É, só tem em inglês, infelizmente, ainda. Mas por que, que eu gosto disso aqui? Porque além de você ter né, o, o código e como você pode escrever, você também tem o que eu digo, digo assim, que é você, o, o, você apertar o botão, né, e aí você vê o que está acontecendo peraí, deixa eu ver se vai entrar aqui, talvez vai entrar, é, acho que vai entrar aqui, é que eu estou vendo se está aparecendo, é, nessa demo, você consegue ver, então você consegue entender o que está acontecendo só de apertar os botões e ver a demo acontecendo, você não precisa nem programar, mas é mais para você entender o que está acontecendo. E outra coisa que eu gosto é que tem muito material aqui, você tem vídeos, você tem artigos, você tem tutoriais, você pode fazer perguntas se... Tem um, tem um, eles têm um Slack em que você pode entrar e fazer perguntas. Ah, alguém pode me, me explicar o que significa XYZ, porque eu não sei. E aí você tem os exemplos. E aí tem bastante material. Por isso que eu gosto bastante dessa, dessa ferramenta. Né? É, mas tem outros. O próprio própria IBM, se você é, procurar né, por, esse, por esse título, por exemplo, tem muita coisa acontecendo, não só... Né, no, na área de pesquisa, mas também é, na IBM em geral. Então eu vou só entrar aqui no aqui se você entrar aqui você pode entender exatamente o que significa toda essa história de ética, é, quais são é, alguns exemplos, o que está sendo feito, é, exemplos do COVID, por exemplo, o que que a IBM está fazendo, é, quais são os princípios de, de transparência, por exemplo. É, quais são as áreas que que a gente está focando um pouco aqui das, das políticas né que fala um pouquinho das regulamentações muito interessante tem muito material aqui eu gosto bastante dessa página porque tem bastante material é, aí tem agora né o que eu, o, o, o board é, o board em que são pessoas que estão discutindo sobre isso o dia inteiro iniciativas muito material de educação né é, enfim, bastante coisa. Então, eu acho que essa, essa outra parte aqui, isso aqui é um produto da IBM, em que, em que esse é um produto pago, mas que você pode ver como é que funciona. Mas que tudo antes disso são, são, são materiais que você pode ler e são ferramentas aqui que são de código aberto. Então, aqui são algumas ferramentas que eu gosto. É, aí eu vou voltar para outra pergunta aqui. É, então, sobre a história de como é que a, a inteligência artificial está contribuindo para a acessibilidade para pessoas com deficiência. É, tem muitos projetos que estão focados nessa área. Eu não eu não sei de cabeça, é, eu não sei de cabeça nenhum, assim, nenhum que me vem à cabeça, mas já vi assim que, que, que lê em língua dos sinais, em que ele reconhece a língua e ele transcreve, é, então tem o um reconhecimento de língua dos sinais. É... Você tem os é, uns que leiam, né? os leitores de texto, em né? que lê o que está sendo escrito num texto, em que ele, ele pega os, as palavras ou as sentenças, os textos que estão em PDF, e aí transformam em, transformam em áudio. Então, tem muitas ferramentas também é, para essa área. Estava anotando essas dicas também. Acho que era até uma coisa que a gente estava conversando no, no início, né? Tem aquele aplicativo que ganhou uma... Acho que um... Eles ganharam um, uma... uma um, eles tão, fazem parte de um projeto da Google, que é um aplicativo para Libras, brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, que é, é, tem um bonequinho, eles usam inteligência artificial para o bonequinho conversar com as pessoas e tudo mais. Eu esqueci, é, eu tinha ele no celular. É, tem eu também, me lembrando desse, também tinha um outro que era também, da, todas as empresas, elas estão focando, elas têm, pens, têm pensado nisso, né, as empresas de Google, é, I, IBM, IBM, é, Microsoft, são três empresas que têm feito bastante esse tipo de desenvolvimento, em, principalmente em relação a aplicativos, né, tinha um outro também da Microsoft, em que ele também fazia, é, vamos supor, para as pessoas com deficiência visual, você pegava o seu celular, abria esse aplicativo e aí você tirava assim, uma foto, sei lá, 360 do seu da onde você estava. Esse aplicativo, ele começava a ele começava a descrever o que tinha nesse seu ambiente, né? Então, só a partir das fotos, ele fazia a transcrição, né, a descrição desse ambiente ao seu redor. Então, muita coisa legal e interessante. Muita coisa é, maneira. É esse aí. é A minha irmã, aliás, Tatiana, está falando: tem Microsoft, sim, AI. É esse que eu estava pensando. Ah, show. Boa, valeu, Tatiane, pela participação aqui. Eu ia falar que o José, o José Góes, para a rodada final agora, hein? O último é do José. O José entrou na rodada final. Ele está perguntando se a IBM desenvolve algum projeto de jornalismo aumentado. O que, que, seria, que seria isso? Eu não entendi esse termo. Não, eu, entendi esse eu não termo. sei se ele está falando sobre. É, deve ser, eu diria que deve ser algo como realidade é, aumentada. Ah, né? Deve ser. É, isso, alguém escreveu ah, ali, a Adriana escreveu. Não. É, eu não sei. Está eu, eu, aí uma pergunta que eu não sei. Eu estou até dando a guia, estou até dando uma pesquisa aqui para ver, mas eu não sei assim, de nenhuma. É, deve ter. Mas eu não sei, pelo menos da pessoal da minha área, não, eu não sei de nenhum projeto é, sobre isso. Mas eu estou vendo que tem aqui, porque eu, tô eu dei uma busca aqui, eu sei que tem algumas coisas, mas não é uma área não é uma área que eu estou envolvida, por exemplo, então eu não sei te dizer. É, eu vou dar uma olhada, depois posso também botar no, no chat para dividir. Não que eu esteja envolvida, eu não estou envolvida com isso é, especificamente, mas... É, não sei se o projeto Debater AI tem um pouco a ver, é, talvez isso, eu não sei, é, José, se você depois quiser seguir, me mandar essa mensagem e a gente pode discutir, até estou interessada em saber um pouco mais, mas pelo, pela minha pouca busca aqui, talvez tenha a ver com essa história do, desse projeto que a IBM tem, que é do Debater, é, e aí a gente pode depois trocar um pouquinho, uma, uma conversa offline sobre isso, mas não sei, realmente não sei se a IBM desenvolve, tá? acredito que sim, mas não é a minha área de, de, de trabalho. Boa, José, então daqui a pouco a gente pode trocar essa ideia, chama a Gabi lá no, no Twitter e aí vocês conversem lá numa thread, a gente cria uma thread sobre jornalismo e realidade aumentada, pronto. Mas, antes de tudo, eu queria dizer que a gente está caminhando para o final, galera, infelizmente, acho que eu poderia ficar aqui batendo papo com a Gabi, a gente não consegue ter esse tempo, então, aqui, é para mim, essa mediação foi esse tempo de bate-papo com ela, eu super agradeço a organização pelo convite. É, vou deixar a Gabi fazer aqui as falas finais, dizer aonde que ela vai estar falando nos próximos, para a gente seguir ela. E já agradecendo muito, muito mesmo por essa mesa de hoje e por esse papo. É, obrigada, Nina. muito, muitíssimo obrigada de novo. Uma super felicidade minha estar aqui com você. Obrigada a todo mundo do CODA por, essa, por, essa, por esse convite. Fiquei tão feliz, por um lado, que o evento era... Né, se tornou online esse ano porque aí eu podia participar no passado foi difícil para mim não conseguir então super agradeço por essa oportunidade poder trazer um pouco desse meu conhecimento né para o resto para as pessoas para a gente começar essa discussão e continuar essa discussão né Nina é, eu acho que a Nina tanto eu e a Nina a gente é bastante ativa nas mídias aí sociais Twitter Instagram então a gente quer que realmente que a gente continue é, falando sobre esses assuntos, comece, continue debatendo, em que a gente também se una né, para a gente trabalhar nisso junto, né? Porque não dá para a gente ficar nesses é, se isolar e trabalhar sozinho. Não tem como as coisas mudarem se a gente não se unir. Né? É, então eu, é isso. É, se, se quiserem saber mais do que, que eu ando fazendo o Instagram, né, meu Instagram tem bastante coisa, lá no EA, inclusive, também tem bastante coisa que a gente está fazendo. Você é, pode sempre me ver por aí dando palestras, tentando dividir um pouquinho do que eu faço. É... é isso, gente Muitíssimo obrigada Espero que vocês tenham aprendido né? Que tenha sido útil para vocês e... e qualquer coisa É só mandar uma mensagem E começar uma thread né? Um fio lá no Twitter para a gente discutir Bom, gente, super obrigada. Eu vou fazer mais um lembrete aqui para vocês de que o vídeo, sem um corte, sem problemas do áudio, será colocado no YouTube para vocês, para vocês terem acesso às ferramentas e à palestra que a Gabi fez. Tá bom? Boa noite, se cuidem e até a próxima. Valeu!